Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo AgriMensor. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a calcular o comprimento de uma feição tipo linha utilizando o software ArcGIS. Bom, com o shapefile aberto aqui, é, e também não esquecendo de que ele tem que estar tá, é, configurado com o sistema de coordenadas, tá? vamos clicar aqui na camada com o botão direito, abrir a tabela de atributos, open atributos table. Bom, com a tabela de atributos aberta, vamos ver nesse... É, símbolo superior, ah, não, no canto superior esquerdo aqui em add Field. vamos dar o nome para a nova tabela que vai ser criada, né? Lembrando que não pode ter espaços, não pode ter carácter especial, acentuação, né? til cedilha ou qualquer outro. Aqui em type vamos colocar tipo float Também a precisão 10 e a escala 3 né? ele vai ter um comprimento antes da vírgula de 10 caracteres e depois a vírgula de 3 Vou usar o ok e vai criar um novo campo aqui na nossa tabela de atributos conforme eu coloquei aqui comprimentos em metros né? bom, para calcular agora a geometria da, das linhas, vamos clicar com o botão direito em cima do, do campo criado calculate geometry yes e vai abrir essa tela aqui, nessa tela, calculate geometry, ele já vai dar o nosso o nosso tipo de feição que nós vamos calcular, né? o tipo de diâmetro a ser calculado, vai ser o comprimento, Bom, o sistema de coordenadas, no shape, está ok, e o tipo de, de unidades. Se você desejar que o cálculo seja feito em quilômetros, então, né, vamos selecionar quilômetros ou milímetros, dependendo do serviço que for, aqui nesse caso vamos utilizar metros, vamos dar um ok aqui, yes, e ele vai calcular então o comprimento das feições. Bom, se você quiser é, somar, né, saber a somatória das feições, quanto tem no total, no caso esse que são bichos de ruas, quantos quilômetros tem de rua aqui, nós vamos clicar com o botão direito em cima da coluna criada e vamos em estatísticas, certo? E aqui então, em sum, seria o somatório, temos a quantidade total de quilômetros né, dessas ruas, desses logradouros. Pelos então, 387 mil metros, né? 387 quilômetros de rua. Ok? Bom, isso era o que tínhamos para o vídeo de hoje. Muito obrigado, não esqueça de deixar seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.